A consciência não é sobre o solo. A consciência é sobre você. Se você está consciente, você está consciente de tudo. Agora a questão é, a sua consciência neste momento é super preconceituosa. Você está disposto a prestar atenção e estar ciente apenas daquelas coisas que você acha que são úteis, ou que pertencem a você. É aqui que o solo é importante. Porque o solo não pertence a você. Você pertence ao solo. Bem, como eu tenho dito repetidamente, você vai entender isso agora, ou vai entender quando for enterrado? Você pertence ao solo, o solo não pertence a você. Então a consciência é da vida. A consciência não é sobre uma substância. A consciência não tem uma finalidade, é apenas consciência. As pessoas estão pensando em se conscientizar sobre o solo. Isso não existe, se você está consciente, o solo será uma grande parte disso.